Olá, esse é o trabalho em revista, programa do Tribunal Regional do Trabalho de Mato Grosso. Veja nessa edição. Creche será equipada com recursos de comitê. Outros 12 projetos também foram beneficiados em 2018. A orientação para aqueles que têm já um projeto social, para que apresentem na Justiça do Trabalho, que é onde corre todo o nosso mecanismo de análise dos processos, é feito toda a nossa, as nossas reuniões são feitas por lá. No estúdio, a psicóloga e coaching Cristiane Bianchi fala sobre inteligência emocional. Ainda tem os quadros Tome Nota e Giro da Semana. É agora no Trabalho e Revista. Este gestor de ações afirmativas formado pelo Tribunal Regional do Trabalho, Ministério Público do Trabalho e OAB, destinou 2 milhões de reais para equipar uma creche em Cuiabá e outros 12 projetos sociais em 2018. As obras já estão adiantadas. A construção é de uma creche que fica no bairro Liberdade, em Cuiabá. Depois de pronta, a unidade vai atender até 40 crianças com idades entre 1 e 4 anos totalmente de graça. Por se tratar de uma comunidade muito carente, abaixo da linha da pobreza, isso aqui vai representar a oportunidade para as mães, para os pais, para trabalharem, para se qualificarem. Muitas mães hoje não trabalham por dificuldade de não ter aonde deixar com segurança os seus filhos. né? Então a creche significa muito para esta comunidade. Para equipar toda a creche, serão investidos pouco mais de 180 mil. reais. Todos os móveis da creche, né? desde os móveis do escritório, do apoio administrativo, do almoxarifado, da, do restaurante para as crianças, né? a parte de, das refeições, geladeira, fogão, máquina de lavar, tudo. Sem o apoio desse abençoado comitê, nós iríamos levar cerca de um ano e meio, dois anos, para a gente conseguir inaugurar a creche. Os recursos para a compra dos móveis e eletrodomésticos vêm do Comitê Interinstitucional Gestor de Ações Afirmativas. Ele é formado pelo Tribunal Regional do Trabalho, Ministério Público do Trabalho e a OAB. Assim como a creche, outros 12 projetos já receberam cerca de 2 milhões de reais. São ações civis públicas, promovidas pelo Ministério Público do Trabalho e o valor ele é decorrente de dano moral coletivo. Então, quando existe um, uma ofensa a um determinado círculo de valores coletivamente considerados, como, por exemplo, uma irregularidade de meio ambiente do trabalho, uma submissão a alguém à condição análoga à escravidão, o Ministério Público do Trabalho ajuiza uma ação civil pública e pede esse dano moral coletivo, que é para recompor o dano daquela sociedade que foi, levada, que foi lesada. Entidades e instituições com finalidade social e sem fins lucrativos podem solicitar recursos para seus projetos. O comitê tem um edital com todos os critérios e as propostas podem ser apresentadas em qualquer momento. Em Mato Grosso, o Hospital Renato Sucupira de Sapezal, a Associação Beneficente Mercedária Santo Antônio de Mirassol do Oeste, o Bombeiro a Unemat, o Senai e a APAI, entre outros já foram beneficiados. Os recursos vêm de condenações por dano moral coletivo e acordos em processos judiciais. Inclui ainda multas aplicadas pelo descumprimento de termos de ajustamento de condutas firmados pelo Ministério Público do Trabalho. O processo de escolha ele tem alguns requisitos. Né? Um do que, dos que a gente prima bastante é o interesse social ser relevante, né? não ter cunho político nenhum, né? que é, é, a destinação ela é totalmente sem cunho político, e também para que seja agraciada aquela sociedade que teve é, vinculada ao bem que foi lesado. A orientação para aqueles que têm já um projeto social para que apresentem na Justiça do Trabalho, que é onde corre todo o nosso mecanismo de análise dos processos, é todas nossa, as nossas reuniões são feitas por lá, então é, basta que apresentem esse projeto lá e aí o resto o comitê dá o andamento. O comitê veio para facilitar a aplicação dos valores na cidade ou região, para beneficiar diretamente a comunidade local, porque tem muita gente que precise muito de ajuda. E estender uma mão amiga pode sim fazer a diferença quando o assunto é dignidade. Essa contribuição para nós foi assim, assim recebida, assim com muita alegria, sabe e com muita esperança de dias melhores para as famílias assistidas. Nós temos mães que têm filhos deficientes, temos mães que têm problemas seríssimos de segurança dos seus filhos. Então a creche significa garantir o amparo para essas crianças, enquanto as mães vão procurar o sustento da família. É mudança de vida, é cidadania, é amor ao próximo. O Corregedor-Geral da Justiça do Trabalho esteve aqui em Mato Grosso para avaliar os serviços prestados pelo TRT. Acompanhe esse e outros assuntos no Giro da Semana.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 No Tome Nota, vamos falar sobre acidentes de trabalho. Mesmo em empregos não considerados perigosos ou insalubres, os empregados estão expostos a imprevistos e podem se machucar durante o exercício de suas funções. Por isso, tome nota, vai te contar quatro coisas sobre o acidente de trabalho. O acidente de trabalho é aquele que ocorre no exercício da função e provoca lesão corporal. Perturbação funcional que cause morte, perda ou redução permanente ou temporária da capacidade para o trabalho. Música Doenças ocupacionais são consideradas acidente de trabalho e podem ser classificadas como profissionais e do trabalho. Mas atenção! As doenças degenerativas relacionadas à idade ou endêmicas, sem comprovação de que foram causadas pelo serviço, não são consideradas doença do trabalho. Enfermidades que não produzem incapacidade laborativa também são desconsideradas. É a perícia médica do INSS que aponta se houve acidente do trabalho mediante identificação técnica de relação entre o desempenho da função e o estado de saúde do profissional. Mesmo que o empregado esteja fora do ambiente e horário de trabalho, o acidente pode ser caracterizado se houve realização de serviço por ordem do empregador ou de forma espontânea, com o objetivo de evitar prejuízos ou proporcionar vantagem à empresa. A regra também vale para acidentes em viagem a serviço e no percurso entre a residência e o local de trabalho. Essas foram as 4 dicas de hoje. Se você gostou desse vídeo, não se esqueça de se inscrever no nosso canal. TST Tube é a justiça do trabalho, sempre com você!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 Ah, inteligência emocional é um conceito da psicologia que descreve a capacidade de reconhecer os próprios sentimentos e também o dos outros. E mais do que isso, avaliar a melhor maneira de lidar com eles. Na teoria, parece fácil, mas e na prática? Vamos descobrir isso com a psicóloga e coaching Cristiane Bianchi. Cristiane, muito obrigada pela sua participação aqui conosco. Eu que agradeço. Cristiane, quando a gente fala então em inteligência emocional... Por que que no trabalho ela é tão valorizada hoje em dia? É, antigamente, nós tínhamos dentro das empresas, pessoas que ficavam 30, 40, 50 anos e elas valorizavam pelo respeito, pelo cuidado com o outro, olhar para o outro mais humano. Hoje, devido à correria, devido às gerações que têm surgido, a, essas demandas de respeito não se exigem mais. Então, acaba acontecendo de a correria do dia a dia, a correria do trabalho, querer crescer muito rápido no trabalho e eu acabo esquecendo de cuidar de você enquanto ser humano. Então começa a surgir as fofocas, as intrigas, as dificuldades de relacionamento. Talvez lá atrás eu não tenha aprendido a me comportar dessa maneira. Então hoje alguns autores colocam que muitas empresas estão contratando pela competência técnica Porém, acabam demitindo justamente pela falta de inteligência emocional, pela falta de não conseguir se relacionar com o outro, respeitar o outro. Então, isso tem crescido atualmente cada vez mais. Ou seja, não é só currículo. Não, não é só currículo. Eu preciso ter um contato com o outro, eu preciso ter um respeito pelo outro e cuidar também. Mas a inteligência emocional, ela é fácil, por exemplo, de ser, digamos, conquistada, de ser colocada em prática, de ser aprendida? Não, não, fácil não é. Porque ela exige um autoconhecimento, um olhar para si, ela exige eu conseguir ponderar o meu dia a dia, ponderar as minhas atitudes e comportamentos, de, de onde vem isso? É, muitas pessoas pensam que a inteligência emocional é, aconteceu algum evento, aconteceu algum obstáculo, eu estou tranquila, eu estou light, eu respiro, eu não ataco, eu não implodo, não explodo, não é bem isso. A inteligência emocional, como você mesmo disse, é reconhecer os meus sentimentos, reconhecer as minhas atitudes e saber lidar com ela. Acontece algo que me desequilibra. Você chega atrasada e eu percebo que isso me irrita, que isso não me faz bem, e eu acabo brigando com você. A inteligência emocional inclui eu sentar com aquilo e entender por que, que aquilo me machucou, por que, que eu me estressei com aquilo. E a partir de um próximo momento, não permitir que aquilo aconteça novamente. Amanhã ou depois, se você atrasar, a gravidade disso pra mim não vai ter tanto peso quanto anteriormente. Então, inclui eu poder me olhar, eu poder me trabalhar, trabalhar crenças, rótulos, modelos mentais, tudo que eu aprendi lá no meu berço e trouxe pro dia a dia. Então, essa lapidação constante e olhar para si dói. E por que que no trabalho, às vezes, é mais difícil? Tem, digamos, vamos colocar assim, egos, lutas de titãs, eu preciso ser melhor que o outro, eu não posso mostrar as minhas fraquezas, eu não posso mostrar as minhas dificuldades, então eu acabo excluindo, tirando as pessoas de perto e não te mostro a minha vulnerabilidade. Então, mecanismos de defesa. Estresse, ansiedade, pode atrapalhar é, a inteligência emocional ser colocada em prática? Muito, muito. É, o estresse e a ansiedade, normalmente eles andam juntos, e ao mesmo tempo que são coisas ruins, são coisas boas. Nós temos o estresse e a ansiedade, isso faz parte do nosso mecanismo de defesa. Só que a longo prazo, e ele muito a, aprofundado, prejudica. E principalmente, porque quando eu estou estressado e estou ansiosa, eu não durmo direito, eu não descanso, eu não me alimento. E se a gente parar para pensar, quem que duas, três noites sem dormir, tá de bom humor? Então meu pavio fica mais curto, eu fico mais pro, propensa a ter mais crises de estresse, de agressividade. Você falou sobre o autoconhecimento, que isso não contribui com a gente é quando se fala em inteligência emocional. Mas é possível trabalhar isso também ou as pessoas ainda acham muito difícil? Tem, tem como trabalhar sim, tem. É, terapia, é, se olhando, fazendo treinamentos de inteligência emocional, treinamentos de resiliência. Então a gente vai se lapidando. Tem uma frase que eu gosto muito, que ela fala, que o que me incomoda no outro não é do outro, é meu. Então, se a gente carregar essa frase o tempo todo, e eu olhei para alguém, já me incomodou, senti raiva de algo, se eu me permitir parar e entender, por que eu estou sentindo raiva disso? Por que, que isso me estressa? Eu começo a me observar, eu começo a me sentir mais confortável e eu começo a me trabalhar. Um exemplo, é, quando eu conheci essa frase, eu comecei a entendê-la eu tinha muito estresse, muita raiva com pessoas que eram mentirosas. E eu não aceitava, eu falava assim, não, imagina, porque é do outro não é meu, porque eu não sou uma pessoa mentirosa. E eu, Só que eu me permiti me olhar. E eu percebi que realmente a mentira na cara dura eu não tinha, mas quais eram as minhas mentirinhas? Se você me chamasse para ir para um evento e não era um conforto para mim, eu ia, mas ficava lá toda chavé, toda triste, toda... Ai, que saco, mas se você falasse, Cris, como que tá? Ai, tá tudo bem. Se você me desse algum trabalho que eu tinha que fazer, por mais que eu passasse noites e noites, mas pra você eu mostrava que estava confortável e para mim estava desconfortável. Então eu estava mentindo pra mim. Queira ou não é uma forma de mentira. Então se a gente começar a se observar isso, a gente vai vendo que o que tá me incomodando, não tem do outro, é meu. E eu começo a lapidar, eu começo a tirar isso de mim. E as coisas começam a ser mais suaves. Então o autoconhecimento, ele leva à diminuição também de julgamentos. Muito, muito. Quando eu julgo o outro, eu estou julgando a mim. A empatia com relação ao colega de trabalho, do chefe com o subordinado, isso também é importante dentro de uma empresa? Muito, demais. Eu diria que a empatia é um dos pilares mores da inteligência emocional. Porque eu preciso me colocar no teu local, eu preciso me colocar no teu lugar, olhar pelos teus olhos, pela tua lente. E quando eu te julgo, eu não permito isso. Eu não sei as dores que você teve, eu não sei por que que você falou isso. E a gente tende a ter muitos melindres no relacionamento com o outro. Se você falar algo pra mim, eu vou levar a interpretação que ah é meu lado pessoal. Não, não é. Não é. E eu tenho que parar de me sentir o último biscoitinho do pacote, vamos colocar assim, que as coisas às vezes não tem nada a ver com a Cris, é muito além. Então você teve uma noite mal dormida, você está com um problema em casa, está com alguém doente, você tende a ter comportamentos diferentes. E quando eu me permito a ter empatia e conhecer você, permitir olhar pelo teu, teu olhar, eu consigo ter um pouco mais de carinho. E eu sempre digo o seguinte... Se você estiver diante de uma pessoa que ela é mais agressiva, que ela é mais arrogante, mais prepotente, tenha mais empatia. Porque é justamente ali que precisa de mais amor. Por mais difícil que seja, às Por vezes. Por mais difícil que seja. Ela não sabe pedir amor e ela está ali pedindo de uma maneira errada. É igual criança. Criança, quando faz birra, ela quer carinho. Adulto também. E, Cristiane, é, quando a gente fala também de inteligência emocional, é muito importante a gente destacar que o chefe, o líder também precisa. Muito, muito. O líder é o exemplo, é o espelho. É, não tem como a gente ter uma equipe totalmente diferente do líder. Não existe isso. Então, se o líder explode com mais facilidade, a equipe vai se espelhar naquilo, vai olhar e vai querer fazer. Se o líder traz fofoquinha para dentro da empresa, a equipe vai fazer fofoquinha. E não adianta eu corrigir a minha equipe se aquela postura é minha. Então, se eu quero que a minha equipe funcione bem, eu preciso funcionar bem primeiro. Eu vejo muitas empresas falando, ah, minha equipe é complicada, minha equipe é isso, minha equipe é aquilo. Olha pra você primeiro, olha pra ti primeiro, o que, que você tem feito? É igual pai e filho. Os dois são espelhos, o filho vai ser igualzinho o pai, não cai longe do fruto. E o líder é um espelho pro liderado. Cris, a inteligência emocional, quando a pessoa está buscando hum. emprego, também é importante como é que ela pode fazer isso para ajudar de repente a encontrar uma vaga no mercado de trabalho muito até mesmo no processo da entrevista porque se ela não tiver um equilíbrio ela não tiver uma inteligência emocional ela não se conhecer ela vai ficar mais nervosa ela vai ficar mais tensa ela não vai conseguir responder as perguntas que precisa então de novo a gente vai na questão do autoconhecimento é acreditar em si é ter autoestima é, compreender quais são os talentos que ela tem, o que que ela tem para oferecer para aquela empresa, para que ela vá numa entrevista mais segura, mais ponderada e consiga demonstrar realmente o potencial que ela tem. Se falando de inteligência emocional, Cristiane, a pessoa ela pode, é, de uma certa forma, para quem não entende muito, achar que ela tem, quando na verdade ela não tem? Sim, sim, porque Igual eu te falei, a inteligência emocional é a gente aprender com os erros e não repeti-los. E muitas pessoas pensam que não, que a inteligência emocional é estar acontecendo um furacão lá fora e eu tô sorridente, eu tô tranquila e não é isso. Então eu posso simplesmente estar dentro de mim fervilhando, extremamente irritada e por fora eu estar super tranquila, super zen. Então sim, pode acontecer sim. Eu posso guardar mágoas, eu posso guardar coisas para mim que isso não é uma inteligência emocional. Isso é um falso equilíbrio. Então, não tem como a gente ter a certeza se o outro tem ou não. Qual a dica, então, Cristiane, para a gente finalizar? Qual a dica para as pessoas, então, se conhecerem melhor, aplicar mais a inteligência emocional? Se conhecer e se permitir. Eu falo que toda vez é igual um animal. Se você tocar num animal e ele tiver uma ferida, ele vai te morder. Se qualquer evento na tua vida te machucar e você sentir vontade de atacar o outro... Pega aquele ataque que você tem vontade de fazer para o outro, leva para a tua casa e tenta entender o que te machucou. Porque quando te machuca, pega a sua crença. Pegou a sua crença, você não vai ter inteligência emocional. Então, doeu, analisa. É o primeiro passo de autoconhecimento. Está difícil? Procurar uma terapia, procurar uma, um conselho de alguém que entenda sobre isso. E o tempo todo está em constante vigilância. Eu brinco que tem uma passagem bíblica que fala orai e vigiai, né? É vigiar e a quem? A mim. Então, olhar os meus comportamentos, olhar os meus pensamentos e trabalhar em cima deles. É o primeiro passo para a gente começar a adquirir uma inteligência emocional. Cristiane, foi ótimo. Eu acho que a gente poderia ficar falando sobre esse assunto o resto do dia, né? Mas a gente não vai poder porque o tempo é curtinho. Mas tá obrigado bem. pela sua participação aqui conosco. Eu que agradeço pela oportunidade. Chegamos ao fim de mais um trabalho em revista. Lembrando, é claro, que você pode rever este programa quando quiser, acessando a página do TRT no YouTube.